Em Ben 10, vimos fusões incríveis, como a fusão do Atômico X, que é basicamente os dois áreas mais poderosos de todos do Omnitrix, um cara que pode usar poderes nucleares, que fica capaz de derrotar Supremos, e o outro é basicamente o cara que simplesmente fez o feito de recriar o universo. Só que em DNA Lab, tem umas fusões que, pelo amor de Deus, vamos ver elas no vídeo de hoje. E aí, galera? Vocês estão bem? Porque a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. Gostou do tema? Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, sabemos que essas fusões do DNA Lab São baseadas do, no episódio do Doutor Animal Real Mutante Onde temos aquelas fusões desbalanceadas, né? Que Eu já fiz dois vídeos sobre esse tema aqui que você não viu A parte 1 e a parte 2 vai estar tá aí no caso, beleza? Então, na parte 3, eu decidi pegar aqui as fusões mais horrorosas No sentido literal mesmo da palavra Porque não tem condição não, cara Tem uma fusão feia, viu? Feia aqui, são causadas pelo desequilíbrio das fusões Talvez fossem fusões equilibradas até que estaria mais certinho A anatomia e aquilo, né? Por mais que seja biologias Diferentes um do outro, o que Sempre dá um jeitinho de deixar numa visão Assim, confortável, entendeu? Ao que a gente aceita, não É assim a fusão desse essa é assim desse área Beleza, agora em DNA Lab Como é aquelas fusões desequilibradas Ai meu Deus, vamos ver aqui galera, vamos lá Começando aqui por esse Bonitão aí, esse Galã de cinema que é a fusão Do quatro braços com bala de canhão Que como é que eu chamaria essa porcaria aqui Bala de braços, quatro de canhão Até o nome fica feio Porque assim galera, eu acho que fica muito estressa a questão do bala de canhão Ter quatro braços, entendeu? Porque, sei lá, ele não tem pescoço, né? A gente sabe. Aí eu acho que do combina um C sem pescoço ter quatro braços, fica estranho, galera. E fora que é, tipo, bala de canhão vermelho. Então tá entendendo? Tipo, sei lá, não combina muito. E as partes amarelas foram substituídas pelas brancas, que, né? Inclusive fazem parte aí da roupa do quatro braços. Tem né? as partes preta e branca aí. por tudo misturado. Então fica um negócio muito estranho. Aí, tipo, é como se fosse o bala de canhão quatro olhos. que também não combina. E o pior é, tipo, a fusão em si, porque é basicamente o bala de canhão com quatro braços, não tem mais nada que daria para adicionar isso aí, entendeu? Ele viraria a forma de esfera e seria mais forte, teria braços a mais, entendeu? Não tem mais tanto que adicionar essa fusão, entendeu? Então, realmente, além de ser uma das fusões mais feias, é uma das fusões mais, não tem necessidade de existir. A segunda fusão que eu vou falar aqui é a fusão do diamante com o Ben Victor. Como é que eu chamaria esse aqui? Diamante Victor ou Victor Mante? Eu não não sei, galera. Essas fusões feias não tem como juntar um nome que dê um nome certinho, não. Eu só sei, galera, que, assim, ele ficou estranho pelo fato dessa cara dele aí, entendeu? Tipo, juntou a cara do diamante com a do ben Victor, entendeu? Tipo, e o ben Victor ele tem cabelo aí nessa fusão, não tem tipo, como se fosse nenhum cabelo de silício não, não tem nada. Ele tá careca como diamante, beleza. Aí o formato da cabeça dele não tá com aquela ponta lá que o diamante tem. O rosto dele também tá muito estranho, sei lá Parece que chupou limão e não gostou, tá entendendo? E assim, o que eu acho estranho e legal ao mesmo tempo é que assim Como um Frankenstein, né? Que é aquela questão, né? Que o Frankenstein é um monstro que ele foi feito com a junção de várias pessoas, né? Tipo, ele foi tipo, costurado membro por membro E o Frankenstein, em os Transilianos, eles descarregam essa mesma lore É como se eles fossem realmente costurados, e é aquilo E aí nessa fusão a gente nota né, que a parte do diamante ali, né? Tá de uma cor e a outra tá de outra Parece que é... É o diamante do WAF e o diamante Do clássico, entendeu? Porque as cores aí Estão diferentes. Isso é interessante Só que assim, a parte de cima Dele é a parte De silício e a de baixo É a roupa, mas sei lá, cara Vendo assim parece que não foi feito Naturalmente isso aí, parece que Foi recortado e colocado Essa parte de baixo dele da roupa entendeu? Porque, sei lá, velho, eu, eu não acho que tá Combinando, entendeu? Tipo, essa roupa Dele aí, a parte da roupa do diamante com a Parte de cima, entendeu? Talvez seja sofrendo escuro Talvez, mas comentários Você acha que ficou bem colocada essa roupa dele, juntamente dessa essa fusão. Mas achei interessante também a questão dos sapatos, né? Até, até os sapatos são uma fusão, né? A fusão do sapato do, do Ben Victor com o do Diamante. Em relação aos poderes, galera, o que será que esse bichão poderia fazer? Ele poderia disparar projéteis de silício elétricos Eu acho que sim, né, galera? Eu acho que pelo menos em relação a poderes seria isso, né? Mas, mas a aparência dele, pelo amor de Deus, galera, tá muito feio. Glutão múmia, pronto, galera. É isso é isso não nome desse bicho aí. Beleza, é a múmia, só que num corpo menor com o formato da cabeça do glutão que já ficou estranho porque eu acho que também não combinou muito sabe, tipo, tipo a cabeça da múmia só que no rosto do glutão, sei lá ficou estranho. Mas a parte que mais me incomoda é essa parte aí da barriga dele, né, por causa que isso seria em relação ao glutão, ele ter uma barriga, né, no, no clássico tinha, tinha muito isso, né, de que quando o glutão comia, a, a barriga dele brilhava e tudo. Eu acho que eles quiserem dar esse já deve está aqui na fusão, é deixar a barriga dele aberta ali, que é uma coisa que a múmia também pode fazer no clássico, né, que ele abre assim pra poder guardar o corol essas coisas mas assim, eu vendo assim, dá uma certa agonia em mim, entendeu? antes sei, galera, eu acho que essa fusão vai estar muito desproporcional, eu tô achando, sabe? Eu acho estranho, só que em relação à poder, eles vamos analisar aqui, a múmia pode esticar o glutão, ele estica as línguas Tira uma vantagem mas mais, ele poderia esticar qualquer parte do seu corpo ali, né tipo, por exemplo, esticar as mãos, vai pegar alguma coisa pra poder comer, eu vi que Imagina ele se ele pudesse comer ele mesmo entendeu? Comer as bandagens dele ali Aí depois regenerava, entendeu? Acho que seria uma fonte infinita, né? Pra o glutão poder Comer, só que é aquela coisa, né? Os lugs Do glutão, eles vão, o efeito da Explosão deles vão depender do que ele comer Aí eu não sei se a bandagem daria uma força Tão grande a ele, sei lá, ou se ele comesse O coródio, entendeu? Será que daria Bom? E outra coisa que eu pensei aqui Como tem essa parte aberta, né? Será que ele poderia armazenar Ou também diretamente digerir O que ele colocasse dentro da barriga dele, sem precisar comer esses dentões, deles ajudariam ele a tipo, comer alguma coisa que fosse mais dura, se bem que o glutão nunca demonstrou ter problema com isso né? pode comer qualquer coisa, pode comer pedra pode comer concreto, pode comer robô, então isso nunca demonstrou ser um problema não mas eu acredito assim, por ser uma fusão desequilibrada, cria aquela coisa, né? Tipo, é, o glutão múmia não poderia comer tantas coisas assim. A parte da múmia não iria aguentar, entendeu? Aí eu fico imaginando, tipo, ele comendo uma coisa muito grande, aí ele tipo se explodindo assim, entendeu? Tipo, ele se desfazendo em, em faixas e se refazer tudo de novo, entendeu? E não conseguindo digerir, é porque o glutão no clássico já tem aquela desvantagem, né, de que por falta de experiência ele não podia comer comida orgânica, então nessa fusão imagem ele tendo essa desvantagem, sabe, mas não deixa de ser esquisitinho, né, galera, então bora a próxima. Cara, pelo amor de Deus, socorro, bala de canhão XLR8, XLR de canhão, pronto, é esse o nome dele, mano, eu falei de desproporcional, esse bicho aqui é desproporcional em todos os sentidos, mano, como é que pode existir um bicho desse, entendeu? É como se ele tivesse o, o corpo dele fosse grande, só que os braços finos e aí a coxa dele é um pouco maior. Mano, que tipo de malhação que tu fez, cara? E o pior que fique estranho, tipo, a cara do XLR8 tá ali... No meio de onde era pra ser, tá o rosto do bala de canhão, só que um pouco mais embaixo, né? Essa mescla de que o, o, o rabo do xilério tá mais grosso, né? Porque tá pra o bala de canhão ser mais gordinho, os pés dele tá mais gordinho também, só que, né? O rosto dele ser mais magro, os braços ser mais magro, o resto do corpo ser mais gordo. Não, cara, é sério, essa fusão me buga de tantas maneiras. E o pior que eu fico imaginando, o que é que esse bicho ia fazer, entendeu? Ele ia correr super rápido, ele ia ro rolar em forma de esfera, como é que ele ia ficar em forma de esfera com essa cara do x 8 tá aí no meio, entendeu? E tipo, como é que ele ia correr em forma de esfera, entendeu? Sendo que ele teria que ser super rápido usando as pernas dele, entendeu? Para ter todo o controle da fricção e tudo, né? As rodinhas ali para poder frear no momento certo. Só se, tipo, ele rolasse, aí quando ele fosse parar, ele se abria, aí ele freava, né? Com as rodinhas dele, mas tipo, será que ele teria a mesma velocidade tendo esse corpo desproporcional? Será que ele conseguiria rolar, entendeu? Meu Deus do céu, e o pior é essa cara dele lá aí, né, que é uma mescla aí da cara do bala de canhão, até, até o olho dele em vez de ser verde, a parte do XLR é amarelo, né, Pegar ali a parte do bala de canhão, mas ele tem essas manchas pretas aí que parece que ele levou um murro no olho, ao invés do olho ficar roxo, ele ficou inchado e preto, tá entendendo? Tá muito feio isso aí. Mas nada se compara ao XLR tão, ou Gluta RL8 Ai meu Deus do céu. eu vou parar de tentar nomear Essa fusão aqui, porque esse bicho Tá parecendo um gnomo, entendeu? Um gnomo azul, né? Que tá com um capuzinho ali, porque isso aí não parece Um capacete não, cara Isso aí não parece um capacete do xr não é um, é um gorro de gnomo mesmo Pra que essa cara dele, entendeu? Tipo o glutão azul e corcunda, entendeu? Tipo, não combinou o glutão com o corpo de Velociraptor, né? Porque o Chile é até baseado em Velociraptor, mas o glutão já é outra coisa, entendeu? E sei lá, não dá pra levar esse bicho aqui a sério Parece que ele é um bicho de borracha Até as rodinhas dele tão brancas em vez de preto por que é que mudou a cor, sabe? E ele ia fazer o quê? Tipo, comer em alta velocidade É isso é esse o seu poder? A Gwen acha o glutão ridículo Então mostra pra ela essa fusão aqui Pra ela ver se ele não é mais ridículo ainda E pra finalizar com chave de ouro, galera Ou não Acho que a chave enferrujou também Tanta fusão feia Temos aí o Fantasma de Canhão Cara, esse bicho dá uma agonia tão grande de olhar pra ele dele, mano, porque as fusões do bala de canhão são as mais feias, entendeu? Eu acho que nenhum bicho consegue mesclar direitinho no corpo do bala de canhão, porque, cara, esses glóbulos roxos aí, parece que ele tá com um monte de bolha, entendeu? Parece que ele tá inchado, é o fantasmático inchado, entendeu? Então o um episódio do, do resfriado, né, efeitos colaterais, pronto. Aqui é que se o fantasmático tivesse inchado, aí, aí tipo assim, pô, catapora, ectonurite, entendeu? Tipo, ele, em vez de tá com umas pintinhas vermelhas, ele estaria com umas bolhas roxas, entendeu? Do Tamanho do, da, da tua cabeça Aí as mãos dele parece que Estão derretendo, entendeu? Parece que ele tá todo amassado <risos> Mano, imagina isso aqui Na forma sem capa Pelo amor de Deus, eu não quero nem imaginar Eu não quero ter pesadelo, não, se o Ben Achava fantasmático feio É porque ele não olhou para esse bicho aqui, cara Ele teria pesadelo, eu não quero nem imaginar O que é que esse bicho faz, como é que ele fica na forma De esfera, ou se ele consegue Ficar na forma de esfera, porque eu não imagino Ele se enrolando ali depois esse rabinho Aí do fantasmático Eu não falo uma desespera, meu Deus do céu não, cara. Eu vou acabar esse vídeo por aqui, galera Porque senão eu vou enlouquecer Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí das fusões Comenta aí qual dessas fusões vocês acham mais feio Comenta aí se vocês querem uma parte 4 Que eu vou pegar umas fusões mais agradáveis, galera Relaxa aí, então deixa aquele like Se inscreva no canal se você seja é membro Ative o sininho, falou e tchau